Olá, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e aproveitando hoje para trazer um conteúdo diferente, tá? Eu fiz uma live, né? Fizemos um hangout com o pessoal do Preço Certo, com o Marcelo Rock e desse hangout conversando com o Rodrigo Forni que trabalha lá com ele também, né? Que faz parte da equipe Preço Certo, é, devido ao grande sucesso, porque a galera adorou tanta live, adorou o hangout, tá? E, pô, lógico, o Hangout está extenso, o Hangout tem mais de duas horas. Então, ah, pô, Lê, reduz, traz pra gente os conteúdos principais tudo isso que foi falado. Eu e o Rodrigo, a gente estava batendo papo e falamos, vamos fazer algo diferente. Eu tô aqui em São Paulo, o Marcelo tá lá no Rio de Janeiro, eu vou perguntar, ele vai responder. Isso vai virar uma série de vídeos que nós vamos postar, tá? Inicialmente uma série de quatro vídeos e eu quero que você vá deixando perguntas interessantes sobre planejamento financeiro, precificação, para que a gente possa trazer novos temas para você, tá certo? Para quem não conhece a Preço Certo, tá, é uma empresa especializada em precificação, o Marcelo Roca é um grande especialista em precificação, então ele fala sobre projeção financeira, seu capital de giro, fluxo de caixa, e aproveitando disso, Marcelão, seja muito bem-vindo ao nosso canal em definitivo, né? seja muito bem-vindo aqui ao meu canal em definitivo, e eu gostaria de já te deixar uma pergunta, tá? Eu quero que você dê o um oi e já vai respondendo para a galera. E depois eu volto no final para a gente poder encerrar. Mas, custo fixo e custo variável. O que é isso e como que eu calculo o meu custo fixo se eu não tenho faturamento? Ou se eu tenho faturamento? Como que eu chego nesse valor? Tá contigo aí, Marcelão? Fala, Ale. Tranquilo, meu irmão? Uh, cara, para mim o prazer é, é imenso. Tenho uma gratidão enorme por a gente estar junto nessa jornada, uh, ajudando o e-commerce brasileiro. Você pode sempre contar com a gente. E assim, respondendo a tua pergunta, né, para a gente fazer esse nosso highlight, quando a gente analisa custo fixo e custo variável, qual que é a principal diferença que está ali dentro? Os custos fixos são todas as despesas que a gente tem dentro do nosso negócio para garantir que uma operação funcione, não necessariamente para fazer uma venda. Então, independente de eu ter uma venda ou de eu ter mil vendas no mês, o custo fixo é um valor que eu tenho que sempre pagar. Eu, pessoalmente, gosto de dizer que o custo fixo é o nosso custo de ineficiência. É todo aquele investimento que a gente precisa fazer no nosso negócio, que a gente precisa ter todo mês naquele nosso negócio e que a gente tem que estar sempre buscando otimizar ele de maneira que a gente torne o nosso negócio muito mais tranquilo de atingir seu ponto de equilíbrio. Já os custos variáveis, a gente está falando diretamente de todas as despesas que estão intrinsecamente ligadas a uma venda. Desde, olha o gato consultor aqui, desde, por exemplo, um imposto, uma taxa de comissão, um... Um... embalagem, o adesivo que a gente tem no negócio, o custo de compra do produto, o frete da chegada desse produto. Agora, por exemplo, você pode falar, pô, Marcelão, você não está dizendo para mim, então, que, sei lá, o custo de... Do, do meu Facebook Ads, do meu Google AdWords, isso aí não é um custo variável? Bom, a resposta para você é não, isso aí é um custo fixo. Porque você bota esse valor dentro desse investimento, mas não necessariamente gera uma venda. Pensa bem assim, se você pegar o seu produto hoje para vender, tá? para colocar para rodar hoje a venda, você precisa colocar o seu custo de AdWords ali dentro? Você precisa colocar a sua luz ali dentro ou você só precisa ter o produto envelopado? Então, quando você consegue separar muito bem o que é custo da tua empresa e, do outro lado, o que é custo do teu, da venda, você consegue entender claramente o que é custo fixo e o que é custo variável. Valeu? Show de bola, Marcelão! O nosso, o nosso é, bate-bola aqui tá bem legal e nós vamos continuar. Então se você quer continuar tendo conteúdos financeiros, fica ligado aqui porque a gente vai soltar um vídeo por semana dessa super série que a gente está trazendo para você. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas o próximo tema a gente vai falar sobre ProLabore. Tá? Então... Não se esqueça, se você gostou, dá o seu like aqui embaixo do vídeo para o YouTube entender que você gostou e fique ligado nas novidades do canal, fique ligado nas novidades sobre o nosso evento Profissão E-Commerce onde o Marcelo Roque, que está aí contigo a preço certo, vai estar conosco no evento marcando presença e trazendo mais um pouco de toda essa inteligência e precificação que ele tem. Então fica ligado no próximo conteúdo e olha aqui no final desse vídeo se já não está aí para ti porque você pode estar tá vendo numa data futura, tá certo? Então até o próximo vídeo e um grande abraço